Olá Seres de Luz! Hoje gostaria de ler um texto da Tânia Resente, tirado do bloco do Anima Mundi, chamado Novo Ciclo Galáctico na Terra. 364 dias de portal de ativação. Lua autoexistente vermelha. Sirius acende e marca o um Novo Ciclo Galáctico na Terra. Segundo a frequência 1320 do tempo, baseada nos calendários maia, codificados por José Arguelles. O dia 26 de julho é um dia muito importante para o planeta Terra, pois marca um evento cósmico de grande magnitude. Sirius atinge a máxima ascensão em relação ao nosso Sol, se elevando juntamente com ele, iniciando um novo ciclo galáctico o Ano Novo Maia. Nesse dia, uma forte energia de limpeza e purificação interior vem à Terra, trabalhando os nossos corpos sutis, principalmente o emocional, e promovendo sincronização e harmonização da humanidade com a galáxia, dando início ao Ano Lua autoexistente vermelha cujas energias atuarão de 26 de julho de 2022 a 24 de julho de 2023. Até o dia 24 de julho de 2022, a Terra esteve sob a influência da semente elétrica amarela, que trouxe como base o poder gerador e criador da nova vida, nos estimulando a não apenas semear como também a cuidar para que as sementes floresçam e desta forma possamos colher seus frutos e flores. Um processo que se inicia com o plantar, passa pelo cuidar e culmina na germinação e colheita. Aqueles que seguiram as diretrizes do que em semente amarela elétrica, tiveram a oportunidade de acompanhar os processos de semear o novo em suas vidas, vê-lo crescer, amadurecer e florescer. O novo ciclo galáctico é regido por um Kim Portal de Ativação, energias potencializadas. Entenda, em 26 de julho de 2022, começamos a receber a influência do Anel da Lua Autoexistente Vermelha. O Kim, Lua Autoexistente Vermelha, é um portal de ativação galáctica, dando aos próximos 364 dias uma força especial e enormes impulsos de evolução. Todas as energias que o Kim 69 está trazendo estão potencializadas. Entenda como essas energias atuarão na sua vida. Sintonize-se com as forças desse Kim. Kim 69, Lua Autoexistente Vermelho. Eu defino com o fim de purificar, medindo o fluxo. selo o processo da água universal, com o tão autoexistente da forma. Eu sou guiado pelo poder da força vital. Sou um portal de ativação galáctica. Entra por mim. Presto atenção ao que me atrai e ao que rejeito. E estabilizo a minha força e o meu talento. O que isso significa na prática? Emoções em destaque, força vital apoiando sonhos e ideais. A lua vermelha é um convite à recordação a respeito das origens divinas do ser humano e estimula a lembrança do seu propósito de existência no mundo da forma. Além disso, o Kim 69 oferece impulsos para que a humanidade refaça sua conexão com os movimentos naturais do universo do planeta Terra e até mesmo com a pureza original do próprio corpo físico. A lua vermelha traz o fortalecimento do elemento feminino na humanidade, a figura materna dentro de cada ser humano, que acolhe e ama incondicionalmente, gerando e gerenciando Recursos capazes de nutrir a tudo e a todos igualmente, sem se esvaziar. A lua vermelha diz que para evoluir até o próximo nível é necessária a purificação, deixando ir tudo aquilo que não faça parte dos seus propósitos de alma. As emoções ganham destaque aqui. O novo ciclo exige que o seu emocional esteja equilibrado e que seja purificado, a fim de estar livre de amarras como mágoas e sentimentos, culpas, falta de perdão, tristezas, angústias, etc. A purificação Acontece como um dissolver de, das amarras emocionais e mentais que lhe impedem de expandir-se como ser de luz, que você é. E por esse motivo, acessar o seu ser interno e mais profundo é de fundamental importância. A Lua Vermelha convida você a acessar a sua pureza essencial, Livre de toxinas, distorções, falsidades e energias que não servem mais. Apenas através do estado de pureza é possível manifestar a amorosa essência divina que você carrega em seu coração. O Kim Lua Vermelha traz o alerta de que fortes emoções, especialmente as emoções Mal trabalhadas ou mal resolvidas virão à tona e poderão lhe desviar do foco ou dos seus objetivos. Por esse motivo, a purificação é necessária. Nesse sentido, a lua vermelha lhe estimula a desfazer-se de tudo aquilo que não te faz bem, ao mesmo tempo em que também traz recursos e facilidades para que o processo aconteça dentro da sua vida. Quais são os recursos? A dica principal aqui é o seguir o fluxo, permitindo que uma força maior lhe conduza e lhe mostre o caminho, a sua verdade e os próximos passos. Além disso, o que em 69 potencializa a força vital, que deve se tornar o seu guia. Aqui está a energia que lhe move em direção à vida plena e forte, lhe fortalecendo enquanto você cuida das purificações necessárias. Isso significa que, para a purificação necessária, há a força, a energia de vida lhe movendo e lhe criando. O poder da água universal, fluidez, purificação e o expressar sonhos no mundo da forma. A lua vermelha é a essência, o poder da água universal, e refere-se às águas que geram a vida, que fazem fluir, que purificam e estimulam ao retorno do ritmo harmonioso do Universo, que contém em si o potencial natural do equilíbrio. Lembre-se, a Lua afeta eletromagneticamente as marés, as grávidas, os ciclos menstruais e afeta também o corpo físico, composto de 70% de água. Lua vermelha sendo feminina e representante do fluxo natural das águas universais, está intimamente associada às emoções, ao espírito, à alma e aos aspectos internos do ser humano. Assim, os dias regidos por esse Kim geram movimento nas emoções e podem causar certas turbulências emocionais, a fim de que a perceba o que é preciso organizar e purificar, para que o equilíbrio perfeito se manifeste, dentro e fora do ser. E se possa estar pronto para deixar fluir e para soltar-se aos ritmos naturais da vida. Portanto, esse ciclo galáctico chega com a ideia de purificação emocional e coloca a consciência alerta aos movimentos internos, o aprofundamento do autoconhecimento. No poder da água universal do Kim 69, está a dica do deixar fluir, ou seja, ser como a água que segue preenchendo os espaços vazios. Calma e serena, adaptando-se em cada movimento carregando a força da vida em si mesmo, forte e ao mesmo tempo suave. O fluxo nos lembra que no universo tudo se movimenta e trazendo-nos a ideia de que o fluir é a nossa essência e que as mudanças são naturais. Em outras palavras, o que há de constante na vida é o eterno movimento. Um processo contínuo de renovação e desprendimento, acompanhando os ciclos e ritmos da natureza. Por esse motivo, o Kim 69 pede que você fique alerta sobre as suas vibrações e sobre a qualidade das suas emoções, observando o que está atraindo para si mesmo, a fim de transformar e filtrar aquilo que você permite fazer parte da sua existência. Definir para purificar o mundo da forma, o tom autoexistente. O tom autoexistente é a etapa da criação, onde os elementos tomam forma, ou seja, se expressam no nível material. Aqui estão as possibilidades de você expressar no mundo da forma os seus sonhos e desejos mais profundos. Nesse Kim, o poder para manifestar sonhos e desejos estão potencializados. E nesse processo de manifestação de sonhos e desejos no mundo da forma, se dá a partir da força vital, que guia e move todos no universo ao fluxo da vida. O Ciclo Galáctico Lua Autoexistente Vermelha está facilitando, e muito, a sua capacidade de construir sua vida nos moldes que deseja, dando forma aos sonhos e ideais. É o momento em que os projetos ganham vida e saem do papel, e os planos saem do mental. Porém, a Lua Autoexistente Vermelha traz a seguinte instrução, definir para purificar. E por definir, subentende-se o olhar para si mesmo, para a vida e para o mundo ao redor, com o objetivo de identificar, avaliar e observar os detalhes que precisam ser limpos e purificados, de maneira a remover os impedimentos internos e externos, ao livre movimento e à fluidez. A purificação emocional e a realização de projetos exigem, antes de tudo, a definição dos detalhes, a determinação do foco, a avaliação e o planejamento. Aqui está a sabedoria do tão autoexistente em ação. A sabedoria do tom autoexistente estimula você a lembrar-se de que é você quem define as suas experiências no mundo da forma e constrói as suas próprias percepções, as quais darão forma ao seu mundo. Aqui cabe o seguinte questionamento. O que não estou gostando da minha vida cotidiana? O que precisa ser modificado em mim para que minha vida assuma a forma que eu desejo? Eis o ato de definir. Quais são as melhores atitudes? Emoções devem ser contidas ou purificadas através do poder da intenção mental. Definir. Especialmente no que se refere na libertação do passado, a fim de que se possa continuar o caminho na terra, vivenciando o aqui e o agora, o fluir. É o um momento propício para o perdão e alto perdão libertando-se de mágoas, dores emocionais e ressentimentos, pois são aspectos que nos prendem ao passado. Impedindo o livre fluxo da vida. Mais uma vez, as energias galácticas do momento impulsionam a humanidade a deixar ir. O velho a desapegar-se das velhas crenças, dos velhos padrões e das velhas emoções. Aliando as emoções e os sentimentos com os novos projetos e novos objetivos. Além disso, as energias galácticas do que em Lua autoexistente vermelha também desafiam o ser humano a lembrar-se sobre quem ele verdadeiramente é, refazendo a sua integridade, tornando-se inteiro, recuperando o seu brilho, a sua pureza original para permitir o livre fluxo da força vital em todo o seu ser. Pureza original, o constante movimento do universo. As mudanças são naturais. A lua autoexistente vermelha incentiva cada ser humano a retornar à sua pureza original, livre das amarras do ego inferior e a refazer a sua ligação natural com os fluxos do universo trazendo a possibilidade de se perceber a vida como um processo, equilibrado e positivo, que flui constantemente e sem estagnar-se, como as águas universais, e segue sempre em direção ascendente, rumo à evolução e ao despertar da consciência. Quando o ser humano está... Em seu estado de pureza original, seus ouvidos estarão abertos às instruções do espírito e da alma. A intuição e a telepatia são naturais. O poder da água universal diz que as mudanças internas e externas são naturais e sugere que o ser humano é capaz de adaptar-se equilibradamente aos ciclos da vida e relembra sobre o movimento eterno do universo, sobre a impermanência de tudo e sobre a necessidade de colocar-se aberto ao novo, estimulando a eterna renovação, o desprendimento e o desapego. Para retornar à sua pureza original, podem surgir questionamentos, tais como, quem sou eu? Por que eu vim para a Terra? Qual é a minha tarefa? E quando questões desse tipo brotam no interior do ser humano, é sinal de que mudanças internas e ou externas estão a caminho, uma vez que estimula a cada qual buscar e recuperar os seus propósitos de alma, libertando-se dos valores do ego e lançando-se ao posicionamento adequado, alinhado com a verdadeira missão espiritual. Pode bem ser que, ao longo do último período, você tenha sentido a necessidade de modificar alguma área da sua vida. Talvez até tenha feito algum movimento nessa direção. Ou talvez já esteja com novos projetos, novos objetivos e novas ideias, impulsionando suas ações. Se este é o caso, deve soltar-se e seguir, pois você está sendo estimulado a reconectar-se com seu propósito maior. Mas você não esteve consciente desses questionamentos. Ainda é tempo de fazer a fim de que você possa usufruir melhor das energias do novo ciclo galáctico, que agora se inicia. Pergunte-se, eu vivo aquilo em que acredito? Meu modo de vida traduz o que desejo? O que sinto? O que penso e acredito? Sou verdadeiro comigo? Sou verdadeiro em minhas relações. Trabalho em algo que me faça sentido ao coração. Minha profissão me traz alegrias ao coração. Estou exercitando meus dons e talentos. Atuo com integridade em todos os aspectos da vida. Revendo-se, inicie os movimentos para os ajustes necessários e siga em frente, vivenciando a força e a energia da lua autoexistente vermelha, cujas energias impulsionarão a humanidade ao longo do próximo ciclo galáctico. Ano Portal de Ativação Galáctica. Energias potencializadas.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 de Gabriel da Carvalho, no site Sabedoria Universal, os portais de ativação galáctica são períodos nos quais a troca energética entre diversas dimensões é facilitada e ampliada, oferecendo um maior fluxo energético entre elas. O autor ainda complementa. Para as pessoas mais sensíveis e mais acostumadas, com contato com energias mais sutis, estes são dias em que a sensibilidade pode aflorar e se intensificar imensamente. Temos também de ficar atentos com as energias que estão fluindo por esse portal, já que ela não escolhe se é boa ou ruim. Lembre-se! Somos nós que escolhemos para onde e para o que vamos usar esse tipo de energia. Então, se prepare para receber informações através de sonhos e intuição, e também ocorrerá maior sincronicidade, pois durante esse período, todas as dimensões estarão alinhadas, facilitando assim canalizações. Fiquem atentos com que vocês estão sintonizados. Como aproveitar as energias galácticas desse Kim Portal? Cuide de limpar, purificar e transformar o que não está em sintonia com o seu coração, com sua alma. Um excelente dia para cuidar da organização e da limpeza tanto interna quanto externa, tanto física quanto emocional e espiritual, revendo objetos, papéis, emoções, situações, relações e etc., jogando fora o que não lhe serve mais e desfazendo-se de tudo aquilo que esteja lhe impedindo de caminhar e de prosseguir, dedicando-se, por exemplo, a liberar medos, ansiedades, angústias, mágoas e outros aspectos que possam estar lhe prendendo ao passado. Intencione retornar ao seu equilíbrio natural e se abra à comunicação com o mundo externo e com o universo, através das sintonias e sincronicidades, perguntando-se sobre quais são os ensinamentos que as situações da vida estão lhe trazendo e quais são os novos caminhos que estão se mostrando a você. E lembre-se, o universo também se comunica com você através das pessoas que surgem no seu caminho. Elas podem estar lhe trazendo dicas, instruções e sugestões para o seu equilíbrio. Cada ser humano na Terra é um mensageiro de Deus com tarefas e missões. Por esse motivo, ver o outro como um igual a si mesmo é de fundamental importância. Então, pergunte-se o que as pessoas ao meu redor têm a me ensinar e quais são suas mensagens a mim. E nesse sentido, você também é um receptor de informações sutis, provenientes do universo, e a é transmissor de informações sutis para o mundo, sendo capaz de colocar-se a serviço do crescimento de outros, desde que se permita equilibrar o elemento feminino no seu ser, que o levará a amar incondicionalmente, a tudo e a todos a distribuir a força da vida e a sentir-se como parte da unidade. Proponha-se renovar e renovar-se, permitindo que a força da vida flua livre no seu ser. Solte-se e seja natural a partir da sua alma e do seu espírito. Feliz novo ciclo galáctico! Juntos manifestamos a perfeição. Tânia Rezende. Namaste.